Olá pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Eu andei um pouquinho sumidinha, porque eu estava aproveitando essa minha última semana de férias. Daqui a uma semana, eu acho que quando eu postar esse vídeo, não vai ser... daqui a uma semana vai ser menos. É... Minhas aulas irão começar. Por que, que eu estou assim, de rambo nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como vestir um rambo e de onde um é que vem um rambô, o que é um rambo? então se você quer saber como é que se veste uma roupa tradicional coreana e de onde veio é Fica aí, assista esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Vamos aumentar a nossa família Por que, que eu tô com a roupa tradicional coreana? Por que, que eu tô com o Porque hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho, um pouco, um pouco, um pouco Sobre a história do rambo o que ele significa na cultura coreana O rambo ele está mais ou menos... Uh, existem evidências de que ele existe na Coreia há cerca de dois mil anos atrás. então no ano de 300 e 390 é, existe, existem algumas evidências de que já se utilizavam o rambo O significa roupa coreana, mas quando a gente fala Hanbok, não estamos falando sobre exatamente roupa, nem né? a roupa coreana, e sim a roupa tradicional coreana. Então, sempre quando vocês ouvirem Hanbok, Hanbok, Han é sobre essa vestimenta que tem origem lá na dinastia de Joseon. Então, estamos nos referindo exatamente a essas roupas que são tradicionais. Desde o início do uso do rombo e eu vou falar sobre a na dinastia de osom, existiam algumas algumas características de que é, simbolizava quem era rico, de quem era pobre, a, qual era o vestimenta masculina, qual era o vestimenta feminina. Então, assim, quanto mais cores tivesse o rambol, quanto mais brilho, quanto mais dourado, quanto mais enfeite, ornamento, tivesse um o isso mostrava que a pessoa era rica. E ia depender do tecido também. Se o tecido era fino, se o tecido era bonito, se o tecido era caro, significava que a pessoa era rica. Os pobres utilizavam o rombô também, mas eram muito mais simples, às vezes não, tinha, não tinham tantas cores. Quem assiste drama tradicional, um drama com referências tradicionais, tem mais ou menos esse conhecimento. Normalmente as pessoas pobres utilizam o que? Aquele Rambô sem cor ou são humble, humble brancos ou tons beges que não tem tantos adornos assim. Então, isso mostra quem é rico quem é pobre. É um boneco tradicional, né? Coreano, um músico tradicionalzinho. Então, assim. Então, como seria a roupa? Masculina. Temos o, ah, o, o Jori, né? Temos o Jori. Eu acredito que o Jori seja isso. Temos o Badi, que é a calça. E temos o durumage que é a jaqueta. E temos o Gadi, que é o chapéu. Então, aqui seria um exemplo de uma roupinha, né? Da dinastia de som masculino. toda dando uma pesquinha aqui porque. Estou oh, tô, tô pesquisando aqui porque eu não, não sei muito bem os nomes. Pronto. Então, as mulheres usam o jori. O jori, que é essa jaquetinha que forma esse laço. E a shima, shima que é que forma que é a saia. Quando é que o rambo é usado? O rambo ainda é usado agora, na atualidade? Sim e não. É... A cultura do rambo, algumas culturas, algumas é, referências tradicionais da, da cultura coreana, elas estão se perdendo um pouco porque os jovens não se interessam muito. Então, é, elas estão se perdendo um pouco. Mas, ainda assim, é utilizado, sim, principalmente em casamentos, né? É, onde ou os noivos utilizam a roupa tradicional, ou então os pais dos noivos, a mãe, o pai, ó, normalmente são as mães que, que eu mais vejo, são as mães utilizando o rambô tradicional em casamento dos seus filhos e tudo mais. É, em aniversário de bebês de 100 dias, eles também colocam a roupinha do rambo é, agora há pouco, acho que está perto de, de ter o um ano novo chinês Então algumas pessoas utilizam essa roupa também né? Em eventos que são tradicionais e alguns eventos formais Essas pessoas utilizam o Rambo Existem também pessoas que, que, são muito, que gostam muito da, da própria cultura né? Da própria tra tradição e estão criando agora Rambo Hanbok modernos para exatamente atrair esses jovens que não tem tanto interesse, porque são roupas, são, ups, são roupas que são pesadas e cheias de náguas. Não, eu não acho pesado, né? Mas são cheias de tecido de, de náguas e tudo mais. Então tem jovens que não gostam, mas existem... Eu fui em, em algumas lojas lá que tinham Hanbok homebook, modernos e eram muito bonitinhos. então eu acho, eu acho muito genial elas criarem essas pessoas criarem o rambo moderno porque isso faz com que as jovens queiram usar também inclusive eu quero muito fazer um rambo ou não eu quero fazer alguns rambooks modernos para poder usar também e homem me mandou um blog de uma menina coreana duas meninas coreanas que foram para frança para europa e elas utilizaram o rambo lá sabe então eu acho que é uma coisa bacana para Reafirmar a própria identidade E valorizar a, a própria cultura tradicional Porque, como eu falei para vocês Está é, sendo um pouco apagada Por falta de costume, né? Dos jovens não, não quererem mais Utilizar as peças, roupas e, e tudo mais Então... É mais ou menos isso, gente é, Acho que falei o que precisava ser dito não é uma coisa tão assim, não tem tanta história para falar, porque é, ainda é muito incerto como surgiu, mas existem algumas evidências de que foi, foram há foram dois mil anos atrás e, na, na Coreia. Eu ganhei esse rambo -de, de Yon lá em Seoul, no mercado tradicional, que vende comida, essas coisas e... Yon, geti? Deu um rambo hum. Não me dar ele lá. Isso aqui. Isso aqui eu ganhei em Gyeongju Estávamos em um templo e a gente comprou algumas estátuas, né? Ele comprou algumas estátuas e Pequenininhas e tudo mais. E aí a, uma senhorinha coreana me deu isso. A vendedora me deu isso. E eu gostei muito. Pensei logo, vou, vou colocar no meu Rambo. Eu usei ele lá em Pyeonju, quando vamos mostrar uma vila tradicional, né? De casas tradicionais, de arquitetura tradicionais. Eu utilizei, eu usei lá e arrasei. <risos> I'm <laughs> good. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> e vou mostrar para vocês para que vocês aprendam quando vocês tiverem um rombo se vocês tiverem um rombo vocês já vão saber vestir e é isso Eu trouxe esse tema porque eu acho que estamos numa época agora do carnaval, uma época de celebrar né, a nossa tradição do carnaval. E em breve a Coreia também vai, vai ter a celebração deles, do ano novo chinês. E eu acho que estamos numa época bem de, de diversão, de tradição, de valores é, culturais e tudo mais. E eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre o amor, eu espero que vocês tenham. Postado. Se você gostou, deixa aquele like Compartilha Deixa sua mensagem aqui embaixo E a gente vai conversando Tá bom? Até a próxima e um beijo Tchau